Eu gosto de vender coisa que faz bem a pessoa, né? que leve conforto, né? qualidade de vida. Mas esse é o sentimento, de não é a venda, né? é o que significa aquela peça na casa do cliente. Tá? Então eu, a gente está sempre atento, o cliente está escolhendo uma mesa, uma cadeira, de repente aqui é um balcão, mas eu quero alguma coisa que realmente harmonize junto com aquela mesa que ele está comprando para dar aquela harmonia e para aquele lar ficar assim aconchegante. As pessoas visita que chegam, fala: "Nossa, como que tá bonito". Né? Que a pessoa consegue perceber que ela pôs uma coisa nova na casa, que aquela coisa realçou o lar dele. Né? Que realçou aquele lar, né? porque é uma a gente toda a família tem o seu jeito. Toda pessoa tem o seu jeito. Não existe uma decoração que é mais bonita, é, cada um tem o um seu. Mas dentro daquilo que você conhece o teu cliente, hoje é gostoso você saber que você oferece alguma coisa que já vai ficar legal naquela casa. tá? Para você já saber, para né então esses dias mesmo, foi fui uma venda caiu como uma luva na minha casa, É o meu sofá, ficou perfeito. E você sabe que ali é a família que vai reunir. Né? a criança que vai pular no sofá, que vai brincar, que vai fazer isso, né? Ou a maioria hoje tem netos que estão indo para lá, né? então eu tenho história de neto para contar de sofá, que a gente realmente deixa que brinquem, porque daqui hoje até os 6 sete, oito anos, nove anos depois eles vão para um outro caminho. Aí depois os 10 11 anos já é diferente. Mas agora com seis, sete anos a coisa mais gostosa, deixa brincar no sofá.